Não. Eu não posso dizer todas as medidas que serão feitas. O que eu posso dizer para você é que não vai existir mais legal. Eu não sei que eu sei a dificuldade de tirar o garimbo. Eu sei que já, sei que já se tentou outras vezes, aí eles voltam. Sabe? Mas nós vamos tirar. Até quando, presidente? Até quando vai tirar o Lamentavelmente Eu não posso dizer para até quando. O que eu posso dizer é que nós vamos tirar.